Você, você mesma, eu gostaria de falar com você que gosta de cuidar das madeixas e precisa também manter o trabalho do seu cabeleireiro em casa, para que a sua cor, suas mechas, sua progressiva ou até os tratamentos tenham mais durabilidade no seu dia a dia. A Soul Hair Professional conta com linhas exclusivas, home care, para você cuidar do seu cabelo em casa e ter resultado de salão no seu dia a dia. Seja hidratação, nutrição ou reconstrução, a Soul Hair tem uma linha completa indicada para o seu tipo de cabelo. Para que eu possa te ajudar com isso, a resolver qual é o produto mais indicado para o seu tipo de cabelo, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais e também na hashtag Soul Hair Academy.